Quando você coloca aqui público, né, que tem aqui, é, não está aparecendo aqui para vocês, mas tem não listado, tem público e tem privado. O público é quando eu quero que né, qualquer pessoa veja. O não listado é quando eu faço aqueles eventos é, somente para algumas pessoas. Então, eu coloco o não listado e o meu link vai para as pessoas que eu convidei. Tá certo? Para a live. E o privado é quando somente eu posso ver o vídeo, ou seja, tá fazendo algum teste, enfim, aí eu coloco o privado. Então, não listado para os seus convidados, porque aí não vai estar tá aberto ao público, e público quando né é, eu quero que todos vejam, tá?